É o DJ, solta o Sol! Júlia, levanta! Oi! Ah, oi, ah, mãe! Bom dia! Essa mãe de hoje ficou fazendo lição assim com o Caio em movimento. Não é lição, dona Amanda, é música. Bia, Júlia e Laura eram três garotas comuns, mas que tinham um grande sonho, se apresentar no Festival do Sol. A gente precisa continuar focadas no festival. O mais difícil a gente já conseguiu. Passar para as finais. Sol, praia. Ninguém vai zoar o nosso rolê. Recuperação? Como assim? Por um ponto? Mas, professor, e as nossas férias? Vou ficar um pouquinho para depois, né? Só que as coisas não aconteceram conforme o planejado. Que pena que vocês não vão conseguir ir. Mas não se preocupa, eu digo a vocês como foi. Elô, meu tio tem uma pousada no Guarujá. E o que eu tenho a ver com isso? A gente precisa achar um jeito de ir pro festival. É que a gente meio que precisa da sua ajuda. A gente precisa de um lugar para ficar no Guarujá, entendeu? E? e? o seu tio tem uma pousada no Guarujá. <Susas> Nesse verão, elas vão embarcar em novas aventuras. Tô louco pra tomar um banho quente. Gelado. Quê? É igual banho quente, é isso aqui, gelado. Fazer novos amigos. <risos> Eu nem acredito que está acontecendo. Como você chama? Carol. Você não ouve? Théo. Julia. E muita música que não pode faltar. O que, que é de errado com a sua namorada? É uma amiga e ela não ouve. Ah, é só assim, né? Pra aguentar o que você fala. Ela é muito chata. Isso não é hora da Julia correr atrás do crush? Você namoraria um cara igual a mim? E sua mãe tá te ligando. E lembra que a gente precisava estar estudando, né? Como assim? Seus pais não sabem que vocês estão aqui? Essa é outra longa história. Então, DJ, solta o som! Bia, Julia e Laura, as BFF Girls. Carol, não, não. não. Bela Fernandes. Elas não imaginam que essa meta é, assim, é comigo. Giovana Chaves. Não tá sentindo falta de ninguém nas suas aulas de recuperação? Carioca. No céu! Por que me castigaste? Maurício Meireles e grande elenco. Não perca o melhor verão das nossas vidas. Breve nos cinemas.